E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E caraca, quanto tempo eu não falo essa frase, né? Então galera, voltamos aqui com os vídeos do canal Não sei que desde o dia 23 de dezembro eu não posto nada no canal, mas é porque... Eu decidi tirar umas férias, entendeu? Descansar um pouco, Vocês, alguns de vocês já devem saber né? da minha situação que eu tô passando, né? Só que eu pretendo voltar com tudo esse ano, beleza? Postar muito e muito conteúdo de Ben 10. Mas, primeiramente, vamos fazer uma retrospectiva de tudo que passou no ano de 2022. Foi um ano bom pro canal? Foi um ano ruim? Vamos ver no vídeo de hoje. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Música Então, galera, 2022 foi o que começou, o canal ele já não tava assim no auge, no auge dele, né, que nem teve lá em 2020, né, e 2021, por causa que tava num hype muito grande bem 10, mas mesmo assim ele se permaneceu é, muito bom, entendeu? O canal permaneceu com umas views boas e 2022 foi dando continuidade a isso, né? no caso, em 2022, o primeiro vídeo do ano, no dia 4 de janeiro, foi a retrospectiva de Ben 10 de 2021. Então, se vocês não viram o que foi que aconteceu né, em 2021 no meu canal, então vão lá conferir, beleza? Mas o primeiro vídeo mesmo, sem ser retrospectiva, foi até postado no mesmo modelo, né? Que foi Ben 10, top 10 fanagens mais poderosos do Ben 10 Amino. Que legal, né? A gente já começou o ano com... Um vídeo sobre Amino, que é um conteúdo muito legal de trazer aqui no canal. Vocês gostam muito, né? E foi legal começar o ano com esse tipo de vídeo, né? Vamos começar com um top 10 já logo de cara. E depois tivemos o um vídeo da história completa do Bartolomeu, né? Que o Bartolomeu é um mascote muito querido aqui do canal, né? Foi uma das melhores ideias de eu ter trazido o meu gato, né? o canal. Né? Depois eu trouxe o Nino também. Foi um vídeo assim, muito legal, assim, pro canal em si, né? Não para o conteúdo de Ben 10, tá ligado? Com a fanbase de Ben mas do Dani eu leio né? a minha fanbase aí Ficou um vídeo muito interessante, eu gostei muito de fazer ele Até porque o Bartolomeu foi o vídeo que ele mais Participou e quem gosta do Bartolomeu consequentemente gosto desse vídeo também. Obrigado a todos os meus fãs e espero que continuem ligados no canal. Caso contrário os sapiens celestiais irão alterar o universo para vocês terem as suas mãos substituídas por cuecas. Então se você não quiser ser o um mão de cueca, melhor deixar o seu like aí embaixo e se inscrever, caso não seja inscrito. Olá pessoal, venho aqui para desejar a todos um feliz ano novo e esse ano teremos muitas novidades de Ben 10 aqui no canal do Dani. Cala a boca, Nino. Ninguém te chamou na conversa. Enfim, voltamos para o vídeo. Depois tivemos aí um Milk React lá do Ben 10 corrida contra o tempo, né? Um rap aí, se eu não me engano, foi do Stranger Hats, né? Que é um dos parceiros do canal aí. Um salve para você, Júlio. E foi um rest legal, gostei de fazer Também tivemos aí um vídeo de perguntas né, Que eu responderei Se o Agregor tivesse absorvido o Super Omnitrix a gente começou, de uma certa forma, com alguns vídeos mais simples. Né? Você viu que foi um react, depois foi um vídeo de perguntas, né? Depois teve. Ah, e se o professor Paradoxo fosse do mal, né? Um conteúdo interessante, né? uma curiosidade é, legal. Não deu tanta visualização e tudo, mas é um conteúdo interessante de se trazer né? o canal, que é uma coisa que muita gente deve ter se perguntado: como é que seria esse paradoxo fosse um vilão, entendeu? Aí depois tivemos um vídeo que eu gostei muito de fazer esse vídeo, que é se os soberanos tivessem vencido a guerra, tá ligado? Aí temos aí já na Tamine né, um soberano com DNA de Adesapia Celestial, uma dúvida que muitos poderiam ter. Ah, será que tem um soberano que pode usar os poderes Adesapia Celestial? Eu explico isso nesse vídeo aí. aí tivemos aí o um vídeo sobre as provas que o Ion e o Ben de Corrida Contra o Tempo são a mesma pessoa, que esse vídeo é meio como se fosse uma parte 2 ou uma continuação um complemento daquele vídeo que eu fiz lá em 2019, se eu não me engano né, Que é o vídeo do Ion, a, a verdadeira história do Ion E na época tinha dado um vídeo muito bom, né? Um vídeo que explodiu no meu canal E esse não deu tão bom, por Porque a galera não tá mais tão hypada em saber as coisas do Ion como antigamente Então a galera não tá mais se interessando tanto em vídeos do Ion, entendeu? Então realmente, eu não sei porquê, mas o Ion ele saiu do hype de, da fanbase de Benesha, tá Se postar alguma coisa do Ion... Ninguém gosta, tá ligado? Não sei porquê Aí depois também tivemos um vídeo bastante interessante, né? Tipo, Supremos, os Feneres e as Mega Evoluções de Pokémon são a mesma coisa Eu explico isso, né? Que muita gente tem dúvida Aí finalmente eu expliquei isso pra vocês E um vídeo muito bala, né? Que é porquê os Supremos do bem e do Albido são diferentes Que isso é um remake, galera Isso é um remake de um vídeo bem antigão do meu canal De 2017, 2018, por aí né? Que aquela época lá era uma época obscura do canal, né? Deus come assim, né? Que eu não manjava muito de Ben 10, aí eu fiz uma história muito louca. É, coloquei um negócio de Digimon lá, tá entendeu? Vamos manter por base o anime Digimon. Eu, naquela época, era literalmente esse meme aqui. Era literalmente isso. Vou explicar, né? Porque tem gente nova no canal, alguns não devem entender esse meme. Mas é por causa que eu tinha feito um Deixaway diário. O primeiro Deixaway diário que eu fiz. Foi o Fogo Farto vs Chama. E naquela época eu dei um exemplo pra galera de que... Ah, o Fogo fato ele é que nem o Piccolo de Dragon Ball. Porque o Piccolo, ele não consegue se regenerar na cabeça. Aí tem essa fraqueza. Aí o Fogo fato também é isso, Só que não tem nada a ver. São duas biologias totalmente diferentes. Eu não sei porque é que eu dei esse exemplo na época. É, no anime Dragon Ball Z, o... Piccolo, ele é um personagem que consegue se regenerar também, igual o Fogo Fato. Porém, ele não consegue se regenerar se destruírem a cabeça dele. E o Fogo Fato provavelmente também tem isso. Você é tão burro. Mas enfim, hoje a gente sabe mais, né? Graças a Deus a gente sabe bem mais de Ben 10 e enfim, erros são mesmo acontecem, né? Aí esse vídeo aqui é um exemplo aí de que a gente evoluiu bastante, né? Porque daquela época que a gente fazia teoria e colocava Digimon no meu, agora a gente faz um conteúdo bem mais verídico pra vocês. Também temos aí a continuação da série, né, querida aqui do canal, né? Que é como é o pior cenário possível dos do Ares Supremos e demos continuidade aí com o Albido, né? Com o pior cenário possível dos do Ares do Albido e aí com o Albido Supremo, né? Já tinham vários episódios, né? Em 2021 começou essa série, em 2022... Deu continuidade. Também tivemos um vídeo aí sobre... Uma curiosidade bem legal, né? Que é... Ah, o friagem, ela é macho ou fêmea? Entendeu? É um vídeo assim, bem legal de se fazer. Uma curiosidade que muita gente tem dúvida. E ao meio é, desses vídeos, né? Que eu vim fazendo, tiver algum shorts do Bartolomeu, né? Porque né, o mascote do canal tem que ter uns videozinhos assim só pra ele, né? Eu achei legal fazer uns vídeos assim, um short do Bartolomeu, do Nino, né? Ratazanas... Destruídas e extintas para nós Isso é só um gatinho Me deixa em paz Você é fraco Nino Lhe falta poder cósmico Melhor ser sem poder cósmico do que ter E ficar fugindo da luta Vai cagar Nino para Bartolomeu que tá feio, admita que você não quer me derrotar, você tem medo das consequências. Nada a ver. Não vale a pena continuar com isso. Então fuja covarde. Aí também tivemos mais conteúdo da Amino, que no caso foi o... Com esses águas primordiais, parte 2, esse não deu tão bom que nem o primeiro, talvez tenha sido a Thumb, que não chamou muita atenção. Mas o vídeo em si tá muito legal, se você não viu eu recomendo que você veja. E pode ter certeza, galera, que vai ter mais conteúdo da Mino aqui no canal. Faz tempo que eu não falo de de, Al, de Ultra Supremo, né? Faz tempo sim. Mas relaxa aí, galera. 2023 vai ter mais conteúdo da Mino, certo? Também tivemos o meu React que eu adorei fazer, né? Que foi um rap meu, né? O rap do Daniel Leite. Esse vídeo, tipo, nem, não é nem por causa das viu mas é por causa do vídeo em si, né? Outro vídeo que levanta mais a fanbase minha, né? Do o Milk Vezo, mano. Foi massa demais. Mas aí temos um vídeo que... Bombou, que foi daquela série lá, né? Que se determinado alien fosse o No caso aqui foi o do Ultra-T E pegou 40 mil views E ótimo meu né, galera? Destrói o multiverso, mano Foi genial esse vídeo, viu? Também temos os nossos vídeos Onde eu faço análise dos vídeos do e né? No caso eu fiz a análise aí é do Wayne, né, que ele fez o vídeo dos aliens mais inúteis de Ben 10. É aquela coisa toda, né? O Peter falou uma coisa, aí eu tenho que analisar, ver se tá certo ou errado. Vocês estão acostumados isso no meu canal, né? Também tivemos aí das suas, que, mano, vídeo difusão no meu canal sempre dá certo, né? Temos aí mais uma vez aquela a querida série do canal, né? As fusões incríveis que o Ben Mil poderia ter usado, né? Porque esse cara tem um monte de alien no relógio E muitos deles não fizeram fusões E aqui no canal a gente mostra um monte de fusão que ele poderia ter usado na série, mas não usou porque ele não usa na série, mas usa aqui no canal, né galera? Aí temos aí mais um vídeo da, dos Fublau, né? Tivemos aí, e se o Nanomec fosse full Isso aí não deu tão bom quanto o Ultra-T. Mas é aquela questão, né, galera? Não é todo o em que chama a atenção. O Ultra-T, tipo, destrói o multiverso, entendeu? E o Nanomec não foi a Tamineu em si, né? Tipo, não foi algo tão chamativo assim. Então deve ser por isso, né, galera? Também tivemos aí, como é o pior cenário possível, do Macaquariano Supremo do Albido. Muito legal fazer esse vídeo, né? Tipo, eu sei que tem alguns áreas que eram... Quase a mesma coisa dos Supremos do Bem, mas mesmo assim é legal fazer né, para ficar uma coisa completa. Tivemos então um vídeo de dublagem, né, eu falei que país teve a melhor adaptação de dublagem. Eu gosto de fazer esses vídeos, por mais que a galera não é todo mundo que curte, né? não pega tantas visualizações. Esse tipo de vídeo, mas eu gosto particularmente de fazer Vídeos sobre dublagem em B&D Porque eu amo, a, o universo de dublagem Eu amo muito, tá ligado? Aí trazer isso pro canal é uma coisa que eu tenho um carinho muito grande E também temos um vídeo aí Que foi mais pelo sentimento né? Pela conquista, entendeu? Vocês veem aí que esse vídeo Em 2022 marca o dia que eu ganhei A placa dos 100 mil inscritos Entendeu? Tipo, isso aqui foi Uma coisa muito importante para mim né? Porque em 2021 Eu tenho completado aí os 100 mil inscritos né? Eu sei que demorou, mas foi porque eu demorei a solicitar a placa. Entendeu, galera? Era pra ter chegado muito antes, né mas eu acabei demorando e tudo. Mas enfim, em fevereiro chegou essa bendita placa. Né? Tem ela até aqui agora. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá ela aqui, né, galera? Eu não coloquei ela na parede porque vocês veem né, que. <risos> Eu não tenho ainda um cenário e tudo, né? Mas em breve eu, eu pretendo fazer, viu? galera. Para ser que esse ano eu consiga fazer direitinho um cenário, né? Não ficar só é, um fundo para vocês. Aí eu arranjo um lugarzinho para colocar a placa, beleza, galera? Mas esse vídeo aí marca o dia que eu ganhei ela foi massa demais, né? Foi uma felicidade muito grande que eu senti. Tendo essa placa aqui, né? Que marca, né? Eu um marco, galera O dia que eu recebi os 100, os 100 mil inscritos Com o canal de Ben 10 Muito massa Depois disso tivemos um vídeo bala demais Que é falando sobre o traço A biologia dos águas, tá ligado? Tipo, tudo, tudo que mudou E esse vídeo deu muito bom Deu 164 mil visualizações Isso prova, né? Que por mais que muita gente reclame Ah, para o Sérgio celestiais Que mudaram a biologia Mas vocês gostam, galera No fundo, eu sei que vocês gostam Porque se assim, nesse vídeo Não tinha dado desse tanto de visualização não, isso aqui é a prova que vocês gostam Também tivemos aí, ah, e se o X Fosse pro o legal, né, dois vídeos Do X é, seguidos, né Também tivemos aí é, um Milk React, né, um Milk React Do rap do Invasão Alienígena Também foi do Stranger Raps, né, esse ano eu dei Uma atençãozinha a mais a Stranger Raps Mas também eu não deixei De lado, né, os rap aí do Iron Mask Porque ele fez, assim, esse ano ele não Deu tanto foco, assim, pros Rap de B&S, porque eles estão... Meio que desanimando aí dos Omni Raps. Mas na época tem aí, né? Rap do Ben 53, rap do Eco Eco, Eco Eco Supremo. Né, eu reagi deu bom, né? A galera gosta desse rap. Esses raps esses rap são geniais, muito bom Até hoje eu escuto o rap do Ben 53. Tivemos aí o vídeo falando, né? Ah, o feedback pode absorver. a ah, bomba relógio que não pena. Uma curiosidade muito interessante. Tivemos aí o vídeo do... O pior cenário é possível do Rap Supremo, né? Também tá muito massa. Aí eu fiz uma análise né do rap do Ben 53, eu sempre tem que ter as análises, né até porque é uma análise muito profunda, tem muita coisa a se falar do rap do Benfic 3, eles colocaram muitas coisas, muitos detalhes e tá tudo aí. Então vejam a análise e vejam o rap também. Esse vídeo aqui também é um dos meus favoritos do canal, que é todos os retcons de Ben 10. Isso aqui é a prova né que o conteúdo de Ben 10 tem muita coisa por causa que... Esse vídeo aqui foi todos os retcons, mas nem foram todos os retcons que foram citados no vídeo. Ainda faltou retcon para falar nele. para vocês, ver como o Benest tem muita coisa, é rico, rico, rico em conteúdo. Depois disso fizemos um vídeo muito interessante, que não deu tanta view, deu 15 mil visualizações, que é o oh, deuses, entidades de Benest. Também esse vídeo só deu 5 minutos, né, infelizmente eu devia ter feito mais. Só que é um vídeo, é um conteúdo, é um tema em si bastante interessante. Só que depois desse temos um vídeo que eu tenho um carinho muito grande desse vídeo no meu canal Porque do nada ele explodiu né Que é a mecânica do décimo alien de Ben 10 né? Que é aquele vídeo lá que eu falo ah, O décimo alien em Ben 10 sempre tem que ter uma lore assim mais elaborada por trás E do nada esse vídeo já está com 169 mil visualizações né? Teve até algum, algumas pessoas que reagiram a esse vídeo, tá entendendo? E eu fiquei muito feliz desse vídeo realmente ter dado certo Aí também temos um vídeo que eu expliquei sobre é, como é a raça demoníaca do Diago, né, um vídeo bem legal de fazer, tipo, eu não esperava fazer esse vídeo, mas eu acabei fazendo ele e eu gostei bastante. Também fiz um vídeo aí sobre, sobre a imortalidade do Alien X, né, tipo, é um, um conteúdo óbvio, mas é legal trazer, né, galera, quanto mais melhor. Também tivemos um milk React aí do Rap do Pen 10, do Homem-Aranha e também do Invencível, o Rap em si, e acredito que o meu react também é, não deram tão bom, né, mas... É porque, né, o Iron estava naquela fase de Ah, não tô dando tanta atenção a Ben 10 né? Infelizmente, né, eles tiveram essa fase aí E também temos aí o vídeo do conceito bizarro de Ben 10 Que era virar super-humanos e não heróis alienígenas Isso aí tem a ver com aqueles negócios lá do da Ben 10, de, da pré-produção Infelizmente esse vídeo aqui, eu não fiz ele com tanta qualidade Eu não fiz ele muito bem não, tá ligado? Porque esse vídeo só tem 4 minutos e a thumb também não tá muito boa, entendeu? Eu devia ter feito uma coisa melhor Pode ser, se vocês quiserem, deixar aí nos comentários. Eu posso fazer um remake desse vídeo aqui, fazer melhor, com mais tempo, né? Obviamente, né? com mais conteúdo ainda. Se vocês quiserem, eu faço, galera. Eu peço perdão por esse vídeo de verdade. Aí também temos o pior cenário possível do Bem Supremo. Esse aí também eu não esperava fazer. Tipo, Eita, fazer o pior cenário possível do Bem Supremo. Eu, é, é o que eu falei lá atrás, né? O, essa série tem que estar tá bem completa com todos os Supremos. E o Ben Supremo é um deles, e esse vídeo é assim, o resultado em si, o pior cenário dele ficou muito bem pensado, ficou genial. Também tem um vídeo que eu demorei muito pra fazer, que foi como seria o Hollow no Omnitrix. Esse vídeo em si eu tenho um carinho também por ele, porque fala de Bleach, né? Tipo, Bleach é um anime que eu gosto muito e eu gostei de trazer ele, por mais que tenha demorado a fazer, mas quando fez. Eu acredito que a galera que gosta de Bleach Deve ter gostado com certeza desse vídeo Mesmo que ele não tenha dado, não só deu 7 mil views Mas mesmo assim, pra mim, eu acho que esse vídeo tá genial Pronto, galera E a partir da... do próximo vídeo que eu vou falar É uma época aí que deu muito bom no canal, né? A partir do dia 11 de abril O canal, ele... Começou a ter vários vídeos que pegaram muitas visualizações boas. Então, começando aqui com o um vídeo do Snark Tank, né? Porque chamou a atenção por quê? Por causa da Thumb. Olha ela. O Alien mais poderoso, aí ele manda o Alien X tomado, tá ligado? E, tipo, eu nunca tinha falado desse aí no canal. E eu acredito que a galera gostou muito de saber que esse bicho aqui existe e ainda mais o poder que ele tem em si. Se você não conhece o Snark Tank, eu recomendo que você assista esse vídeo, porque, cara, o Snark Tank é um Alien muito legal. Aí tivemos um outro vídeo que também deu muito bom, que quem é o mais forte, o Enormossauro ou Quatro Braços. Inclusive, é um vídeo promessa de muito tempo, 2018, que eu ia fazer com sabedoria, e eu acabei fazendo depois de alguns anos, mas eu fiz em 2022, foi o ano que eu fiz o vídeo do Quatro Braços ou o Enormossauro, que é o mais forte, com sabedoria, mesmo depois de ter parado com o canal. Mas a gente fez esse vídeo como prometido para vocês verem como promessa é dívida. Também tivemos aí o Top 10 Supremos mais poderosos de BNES, esse vídeo tá com 338 mil visualizações. Eu gosto muito desse vídeo, tá muito legal, foi uma parceria que eu fiz com o Vini também. E também temos esse vídeo que é muito legal para a comunidade de BNES, que é Top 10 Erros que todo fã de BNES comete, inclusive dá para fazer mais vídeos sobre isso, galera. 2023, aguarda que vai ter mais erro, porque a galera não erra pouco não. Aí temos um vídeo aqui que é muito importante para o meu canal, que é... Vídeos, conteúdo de Ben 10 estão acabando, né? Que era uma, era uma dúvida que muita gente tinha na época, não sei se hoje tem, mas enfim, muita gente falava isso, tá ligado? Que não, o Ben 10 vai acabar, não sei o que, é, Daniel já tá fazendo vídeo demais, daqui a um tempo não vai ter mais o que falar, entendeu? Só que, beleza, galera, né? Eu fiz esse vídeo aqui explicando para vocês né, a questão de que, na minha opinião, o Ben 10 é infinito e realmente é. Se você for para prestar atenção, tipo de 2016, que foi quando eu comecei a fazer os vídeos, até hoje, 2023, tem o de Ben 10 para fazer? Tem um monte de vídeo aí no meu canal, uns 800, se eu não me engano, vídeos do meu canal. Também tem o canal do Lukezinho, que até hoje faz vídeo de Ben 10, o Vini até hoje faz vídeo de Ben 10. Tiveram outros canais também, né, galera, da União 10, fora da União 10, que fizeram vídeo de Ben 10. Aí você disse que o conteúdo de Ben 10 tá acabando, você tem certeza? Vamos ver se o conteúdo de Ben 10 tá acabando, porque depois de eu fazer, de eu fazer esse vídeo aqui... Temos aí Top 10, as mais fortes fisicamente de Ben 10. Um vídeo muito bom também. Foi parceria aí com o um Vini. Cara, tem tanto renda da hora desse vídeo, eu gostei de mais fazer ele. Aí depois tivemos um vídeo promessa também, né? Que eu prometi que ia fazer, demorei pra fazer, mas quando eu fiz, deu bom que é qual é a idade dos alienígenas de Ben 10, <risos> genial esse vídeo. Também tivemos aí o Agente na, na verdade, era o Tribunal Vivo, que é um vídeo de curiosidades, né? É uma página no Instagram, se eu não me engano, né? que fazia curiosidades. Não sei se ele realmente parou ou se ele voltou, mas enfim, eu tenho feito um vídeo sobre isso. Ficou legal, tenho boas lembranças desse dia. Aí também temos o um vídeo refutando aquela teoria de Ben 10 ser um universo alternativo. E se você parar para prestar atenção... 2023 foi o ano dos fansets do canal, vamos dizer assim Porque muitos vídeos que eu prometi fazer nos anos anteriores Eu acabei fazendo em 2022, né? Como eu falei, o vídeo lá do, com sabedoria Esse vídeo, né? Que muito tempo eu queria fazer Tipo, muitos vezes que eu queria ter feito no passado Eu fiz esse ano Não acaba por aqui aí, Ainda tem outros vídeos também que eu vou comentando com vocês ao decorrer Também tivemos aí Top 7 nomes ruins dos Ais de Ben 10 Na também a gente já vê a Espantoide. Tapinha, pelo amor de Deus, não gosto nem de falar isso, né? Tapinha é um nome muito ruim, choque rochoso também, né? Tipo, prefiro choque rock, choque rochoso é muito ruim. Enfim, e dá pra fazer mais, galera? Inclusive, tipo, dá pra fazer o contrário, tipo, top 10 ou top 7 nomes bons, dependendo né? dos nomes criativos, dá pra fazer. Se vocês quiserem, deixar aí, deixar, aí nos comentários. E também eu reagi aí a um vídeo explicando... Né, sobre o episódio de dependência, o episódio do simples, que fala sobre a guerra, né? Foi um vídeo, assim, bastante interessante, o cara que fez, mandou muito bem, eu reagir a ele. Aí também tivemos um vídeo falando se o Agencio Supremo poderia existir. Eu, que, eu sei que eu já tinha trazido um conteúdo desse no passado, mas é um tema que dá pra fazer mais vídeos sobre, né? A gente dá pra fazer muito vídeo, galera. Inclusive, esse ano, vocês vão ver, eu dar, vou dar esse problema. Mas vocês já sabem, né? O vídeo tudo sobre o Agencio que eu, o Vini e o Lukezinho vão fazer, né? Em breve, também aí com esse vídeo Aí também temos aí os sete poderes que o Cromático poderia ter Outro vídeo para enaltecer o Cromático A thumbnail dele tá muito boa, o vídeo também deu muito bom E esse ano também teve muito vídeo do Cromático, galera Vocês vão ver ao decorrer aí do vídeo Aí temos um vídeo que foi um outro remake também, né? Um remake aí de, 2010, de um vídeo de 2017 Que é tipo, todos os aliens de 10 que tiveram o nome Tiveram mais de um nome, tiveram nome alterado, entendeu? que assim na época eu lembro que eu tinha feito dois vídeos né separados sobre esse tema e não tenho ficado tão bom que na época eu não tinha tanta noção de edição aí esse é como se fosse um, um é como se fosse uma evolução tá ligado tipo um, um remake assim bem remasterizado mesmo daqueles dois vídeos ali que ficou muito bom né para nessa né, vou comparar com o caso que vocês vê a evolução de 2016 para 2022 e esse ano também a gente vê aí, né, por esse vídeo e também pelo vídeo do Albedo, que tiveram alguns vídeos aí que tiveram essa pegada mesmo, né? Uma pegada de refazer vídeos antigos, tanto pela nostalgia, tanto para mostrar um conteúdo antigo para os novos fãs e também relembrar os fãs antigos, né? Porque vocês merecem galera? Quanto mais qualidade vocês tiverem aqui no canal, melhor. Também tivemos aí um vídeo sobre explicando sobre a transformação do Blitzwolf, Wolf, por, por que é que ela foi tão demorada? Finalmente a gente teve uma explicação congruente aí vocês não viram esse vídeo, Vejam porque tá tudo explicado aí porque que o Blitzwolf, Wolf é a primeira vez que o Ben transformou nele na época, ele era o porque que demorou tanto essa transformação? Fizemos finalmente esse vídeo. Também tivemos um react, né, daqueles novos supremos. Aqui é uma animação que tem tá aí no YouTube, né, um cara fez de novos supremos, né, como se esse se certo usar, tivesse forma suprema, ele fez animações, eu reagi esse vídeo, o lookzinho também fez. Aí também temos aí toda a história completa do feedback, né, que o feedback merece um destaque no meu canal, aí tivemos aí a história completa dele. Mundos um alienígenas muito tempo que não aparece aqui, né, e temos aí um o uns alienígenas do Diamante, do Cromático, né, foi... Tá completinho galera, completinho, tudo sobre Petrópia tá nesse vídeo aí Também temos o trailer do canal né, que faz um tempinho que eu não tinha mudado Aí eu acabei postando esse trailer aqui galera, esse trailer tá legal Ó, pra quem não sabe, a animação desse trailer foi feita há muito tempo verdade, não foi uma animação, foi uma edição feita pelo Ampul Não sei se vocês lembram do Ampul mas ele era um parceiro do canal Parou com o canal dele mas ele fez, ele fez isso aqui e eu tenho que mostrar no canal de, algum, de alguma forma Então se tornou aí o trailer do canal Antes, antes iria ser a abertura, mas agora é o trailer né? Porque se fosse passar uma abertura, uma abertura de um minuto, pelo amor de Deus, ia demorar demais Mas tá aí galera, para quem quiser ver, quem for novo aí no canal vai ver esse trailer Porque ficou muito bom, o Júlio, né? o Strange Raps, cantou ele e ficou. A voz dele combinou demais. Quando eu lembro né, dessa música, vem a voz dele na minha cabeça e pra mim combinou demais. É isso aí, galera. Aí também temos o vídeo onde eu falo sobre o Tartagira. Ele é imune à magia do caos da Wanda, entendeu? Que né? Foi uma época que tava hypado isso aí, né? Que tava hypado os negócios da, da Wanda, o cara da série dela. Um monte de gente falando que a Wanda sola todos e tudo mais. Eu tenho que fazer esse vídeo pra explicar isso pra galera né, em relação. Ao Tartagira, né? Se ele é imune mesmo ou não, que tinha repercutido essa informação, aí eu tenho que tirar a limpa essa história, né? Aí tem, temos um vídeo dos filhos do Friagem Supremo, né? Interessante, tipo, ah, se o Friagem tem filhos, por que o Friagem Supremo também não poderia ter? Eu falo sobre isso nesse vídeo. Aí também temos aí o pioneiro do, das fusões incríveis dos 10, que são espécies próprias, né? Esse conteúdo aqui é muito legal, nunca tinha feito vídeo sobre isso, primeira vez, aí dia 27 de maio de 2022, e tem muitos mais aí que eu acabei fazendo também. curas as rápidas eu fiz aí, né, e faz tanto que eu não faço, galera, dá uma saudade, né, tipo, 2020, né, é época que eu comecei mesmo com essa série que bombou aí no meu canal. Hoje em dia é, ela tá mais na média, tipo, não tá aquelas views astronômicas que nem eram antigamente, mas, vez em quando, tem que trazer aí né galera, porque eu sei que vocês gostam Aí demos continuidade aí né, a série lá dos Fublau Se eu não me engano esse foi o último episódio dessa série né, de se usar se fosse Fublau Até porque eu usei todos os alienígenas, todo mundo tá aí né, tipo, todo mundo mesmo Claro que eu não falei de todos né, mas tipo, se todos os se fosse Fublau Eu expliquei como é que seria isso aí e aí pra uma nova fase do canal, isso mesmo né Porque o mês de junho foi um mês que o meu canal ele subiu né, ele deu uma elevada também por causa que eu decidi fazer mais e mais vídeos Eu trabalhei muito nesse mês de junho e compensou E já começamos aí o mês com aquele vídeo lá Que no momento é o vídeo mais aclamado aí do meu canal Que é todos os usuários disponíveis de Ben 10, tá Tipo, eu falo de todos os usuários que o Ben teve No Omnitrix, no Clássico, Salenismo, Supremacia, Omniverse E eu já vi que muita gente reagiu a esse vídeo Muita gente até hoje comenta nele Tá com 363 mil visualizações e tudo em 2022, entendeu? pra vocês verem aí como esse ano é o foi o ano que teve muitos vídeos com muitas visualizações E pra vocês verem aí né, que o conteúdo de ben 10 não acabou Tá vendo que depois que eu postar aquele vídeo ali, até agora nós estamos contando, né? Que teve um monte de vídeo que pegou muita visualização, que deu bom, né? Alguns não deram tanta visualização, outros deram Mas o, que, o importante é que não faltou conteúdo de ben 10 né? Chegamos aí nessa nova fase com várias curiosidades novas, né, vários vídeos que eu não tinha feito, por exemplo, falando sobre o Kim, né, o filho do Ben, ele é um baita do mentiroso, né, expliquei essa questão do coração, né, ele ser uma tartaruga, e o visual do Thomas Pets, ele não parece com uma tartaruga, é então, um vídeo, né, um vídeo simples de fazer, óbvio, né, mas tem que fazer, né, uma curiosidade interessante. Aí também tivemos aí, o começo daquela série, tipo, 5 personagens de Ben 10 que venceriam, Tal e cinco que perderiam. Começamos aí com espantoide, né? Tipo, cinco personagens de Ben 10 que venceriam de espantoid e cinco que perderiam. O começo dessa série deu muito bom, né? Tipo, já começou a série com 200 mil visualizações. A galera gostou bastante mesmo dessa ideia. Aí eu também fiz alguns vídeos sobre os bens alternativos, porque por mais que muitos não gostem do Ion, mas eu sei que vocês gostam muito quando eu faço o vídeo dos bens alternativos. Aviso aí tudo sobre o Benzarro, a galera gostou demais. Um conteúdo diferente, né, que tipo, fala sobre o Sábado Secretos, que é do mesmo universo de Ben aí eu falei aí sobre o mundo de antimatéria dos Sábado Secretos, né, Ben 10, como é que seria isso aí? Também temos aí o cromático, é baseado no cristianismo, né? Foi um vídeo assim interessante de se fazer. Eu sei que é um vídeo assim, meio... o tema em ser si, é um tema polêmico, um tema sério, mas eu fiz com todo respeito. É tá? um vídeo bem legal, eu gostei de fazer esse vídeo, por mais que não pegou tanta visualização quanto a eu esperava que pegasse, né? Mas eu gostei de fazer esse vídeo, galera. Gostei de verdade. Também temos aí tudo sobre o bem malvado, né? Como eu disse vocês gostam muito quando eu falo dos bens alternativos aqui no canal, um vídeo aí que eu também esperava que desse bom, mas pegou 13 mil visualizações, foi o... O que foi é que o nome do Lobis Ben mudou para Briss Wolfen, enfim, foi um vídeo assim que foi interessante, eu gostei por causa que ele teve muita lore por trás, entendeu? por mais que, muita gente, que não foi muita gente que viu ele, mas eu gostei de fazer ele, né? foi um vídeo assim bastante interessante, cheio de curiosidades que eu não tinha falado aqui no canal. Também temos um vídeo falando sobre a Guerra Temporal, o Maltronte, o né, um vilãozão aí de Ben 10. Tivemos aí a história completa dos encanadores. Aí mais um vídeo de fusões, né, porque sempre dá bom fusão no canal. Né? Dá pra fundir um alien com ele mesmo em Ben 10, tipo, uma dúvida que muita gente tem. Aí também tivemos uma sequência de vídeos muito legal, que eu gostei de fazer esse vídeo aqui no meu canal. O Bosman vai ter a fraqueza mais ridícula de todos os alienígenas. Aí também tivemos o real motivo do cromático mudar de design no final de Ben 10 Omniverse. Aí tivemos porque os aliens ganham cintos para segurar o Omnitrix em no Omniverse. E também tivemos aí o destruição de aliens né? que eu tenho prometido de fazer e fiz esse ano, né que foi NRG vs Atômico. Tá vendo, galera? Uma sequência de vídeo muito bom, pegou uns views muito interessantes, muito legal. É para vocês verem, galera, que conteúdo de BNESC é o que não falta. Olha o tanto de vídeo que eu fiz aí até agora. Aí também tivemos no... também temos novidades, né, galera? Como seria o Supremo de Benéis no melhor cenário possível e não no pior Você né? já sabe como é que funciona o pior cenário possível Se não sabe tem um monte vídeo explicando aqui no meu canal, do, no do Lookzinho Enfim, aí agora vamos fazer como é que seria o melhor cenário possível Genial, deu bom, a galera gostou. É isso, galera, entendeu? Bem, deve tá pra inovar, trazer vários vídeos, vários conteúdos diferentes pra vocês. Também tivemos mais um episódio aí do pior cenário possível, né? Dessa vez com o Iguanacta Supremo. Vocês viram que essa série, tipo, tava é, sendo rara no canal, mas é porque ela não tava hypando tanto que nem hypou em 2021, mas tá dando continuidade, né? E, assim, galera, essa série, ela vai acabar... Ela vai acabar esse 2022 2023, eu não consegui, era pra ter finalizado 2022, mas acabei não conseguindo Mas vai ter aí os últimos episódios A gente vai encerrar essa série com chave de ouro Eu tenho minhas declarações para fazer quando, é, depois, que eu, depois que eu encerrar, por isso que eu não vou comentar muito Mas aqui tava, já tava acabando, tava, a gente tava nos últimos supremos Aí também temos aí, é continuado, né, a série de 5 personagens, né que venceriam e perderiam, dessa vez com o Chama, né, 5 assim, personagens de fogo que venceriam o Chama e 5 assim, que perderiam, legal fazer esse vídeo, aí também temos o um vídeo que eu falei sobre o Ben, ele poder usar os alien, aliens e se transformar em mulher, tá ligado? versões femininas dos aliens, muito interessante esse vídeo, também temos um react aí bem grandão, né, Teve, foi 44 minutos, daquela animação do Amadeu, que ele fez aí, é, o, se o Ben 10 fosse para o mundo de Minecraft, tá muito legal, viu? se eu fosse vocês, assistiria Porque o cara manda bem, ele anima muito bem Aí também temos um vídeo que Assim, ele foi um vídeo muito engraçado de fazer Eu gostei demais É um dos vídeos mais engraçados do canal Que é BN10 em francês, é bizarro demais Eu ainda botei uns kkkkk é um vídeo assim que você, você já nota que ele é um vídeo diferente, né? Por causa que até o título é diferente. Eu não costumo fazer um, um título assim, entendeu? Tipo, sempre o meu título tem letra maiúscula, tem ponto de exclamação. Nele, não. Ele tá com letra minúscula mesmo e ainda tem uns kkkkk. Mas o vídeo em si é muito legal, galera. Se vocês quiserem rir, assista esse vídeo aí. Mais curiosas ratas de Benesse que tem que ter no canal, né, galera? Não pode faltar. O Reboot de Benesse é bom, eu vou provar. Não deu muito bom esse vídeo, né? Mas tudo bem. Agora, vídeo dos bens alternativos sempre dá bom, né? Vocês gostam aí, né? Vídeo do bem irado, ainda falei daquela teoria lá, né, galera? Da, da Scalon, né? Do... Enfim, não vou, vou dar spoiler pra quem não viu o vídeo, mas tá interessante. Eu falei umas coisas muito legais nesse vídeo aqui. Milk React do Ion, né? Como sempre aí, né? Ion flopado, infelizmente, Fazer o quê? O Ben 10 solo toda a ficção, um vídeo, um conteúdo interessante, não um meu tom bom, mas vocês veem aí, né, o Ben 10 solo toda a ficção, uma coisa que você já deve ter se perguntado, tem é aqui no meu canal. Os nomes que eu daria para os aliens de Ben 10, tipo, você teve curiosidade de saber, ah, qual seria o nome que o Daniel daria para o Fogo Fado, se ele fosse um alien dele? Tá aí galera, eu fiz esse vídeo aí, entendeu? Tipo, como eu falei, esse ano também ele serviu para aumentar mais a fanbase do meu canal, né? A fanbase do Milk Verso, né? Esse vídeo faz parte disso, né? Faz só pra você saber a minha opinião fora, fora do conteúdo em si de Ben 10, entendeu? Aí também tivemos o Destruição de Aliens, né? Do Alien X vs Thanos, como eu falei aí, né galera? Tem remake de vídeos antigos. Esse vídeo do Alien X vs. Thanos na época deu muito bom, só que infelizmente ele tava errado. E aí eu fiz um remake. A galera não gostou muito, né deu 9 mil visualizações. Infelizmente, certo Destruição aliens não estão mais dando... Essa série em si, Destruição aliens não tá dando tão bom quanto antes, não sei porquê. Eu queria que vocês comentassem aí, galera, tipo, por que vocês acham que o Destruição aliens não tá dando bom? Vocês não gostam mais, assim, de ver é, Alien enfrentando Alien? Ou é outro motivo? Enfim, bota aí nos comentários. Também tivemos aí as cenas deletadas de Ben 10 clássico. Esse vídeo aqui me marcou demais por causa que, tipo, do nada eu acabei achando cenas deletadas, tipo, uma cena que não apareceu no episódio do Ben 10, do episódio Dia Perfeito, a cena lá do Quatro Braços vs Vilgados. Meu Deus, eu fiquei doido com aquilo ali e quis fazer vídeo sobre isso pra você ver se como do nada aparece conteúdo novo de Ben 10. Até isso. Aí também tivemos aí um vídeo falando sobre a incrível série de BNES que nunca existiu, né? Um vídeo mim muito legal, os ARN que aparecem lá são muito show. Também temos um Milky React aí, né? Do rap da Magia, Encantriz, Estrela Sombria e Rex, É né? Mais um rap aí do Iron Mask, é né? Um dos últimos aí que ele fez, né? Do, do Omni-Rap. E temos aqui... O que eu falo sobre o multiverso TT, né? Conheço o multiverso mais bizarro de todos de Benéis. E galera, esse vídeo aqui é um vídeo sobre o multiverso do Capeco, né? Inclusive o Vini fez vídeo sobre isso, né? O E Luke, o Lukezinho postou, né? Aquele vídeo lá deu muito bom também. Mas assim, esse vídeo aqui, né? vou considerar o meu canal, é o último vídeo que tem sobre essa, essas coisas da Amino, tá ligado? Porque isso aqui também envolve a minha, o Aminoverso. Esse foi o meu último vídeo do verso de 2022. E ainda tava em julho, entendeu, Para vocês verem aí como o conteúdo do Amino no meu canal eu não trouxe mais E realmente eu tô devendo, né galera, eu vou fazer, eu vou dar um spoiler para vocês Eu vou fazer o um vídeo sobre o humano, Ultra vs. Dark, beleza galera Futuramente em 2023, ainda esse ano, né? óbvio né, a gente começou o ano, com certeza eu vou trazer esse vídeo ainda esse ano mas eu vou voltar com o conteúdo do Amino porque eu acredito que muitos sentem falta, né? Por mais que alguns não gostem, mas sei que muita gente gosta do conteúdo da Amino, dá bom aqui no canal, vocês gostam de ver né, as apelosidades, os ultra supremos, os primordiais, enfim, eu vou voltar a trazer, viu, galera? Mas isso aqui foi, bem dizer, o último vídeo que eu fiz até agora, assim, no canal do em relação ao verso Aí também eu fiz um vídeo aí em relação aos... ao Live Action, né? Se tivéssemos um Live action um Bené Supremacia Alienígena, né, com o Tom Holland e tudo mais, né, porque tem gente que tem curiosidade de saber essas coisas... Aí também tivemos aí fusões incríveis de aliens do Ben 10, que são espécies próprias, né? Aí a continuação daquele conteúdo lá que eu tinha feito. Aí mais um vídeo falando de alterações da biologia, né? Que os Sapsula fizeram. Esse aqui não deu tão bom, acredito que é porque vocês já tinham visto o outro vídeo passado. Aí não sei, mas enfim. Aí mais um vídeo sobre isso, porque ainda tinha coisa a se falar. Também tivemos aí a continuidade, né? Da série lá dos cinco personagens que venceram e perderam. Dessa vez com o feedback, né? Os personagens elétricos, tá muito massa. Aí temos um vídeo que eu acho que eu fiz, tipo assim, um conteúdo certo feito na hora errada. Ele deu 8 mil visualizações. É o Alien X vs. Kino. Eu tinha prometido fazer esse vídeo lá quando eu fiz o vídeo do... Como seria o simbionte no Omnitrix. Me deu tão por causa que foi feito na época errada, não né? Na época que a galera não tá mais tão hypada com o destruição de aliens... Aí acabou flopando esse vídeo, infelizmente, né? Também tivemos aí um vídeo sobre se o Ben conhecesse a Júria desde o clássico. É uma coisa que muita gente já deve ter pensado como seria. Aí também tivemos um vídeo aí falando sobre tudo indica que Beleza, vai ter uma continuação em filme em 2025. Esse vídeo não deu tão bom porque vocês... Eu acho que a galera confundiu com aquele outro vídeo lá que eu, que eu tinha feito, né, De como seria um live action um a galera deve ter pensado que era a mesma coisa. Mas não é não, isso aqui é verdade. Por causa que foi vazado né, essa informação de que o Ben 10 provavelmente vai ter realmente um live action E até esse ano mesmo, eu sei que isso aqui foi em agosto de 2022 Mas agora é janeiro de 2023 também eu recebi umas notícias aí Que realmente esses rumores estão aumentando que o Ben vai ter realmente um live action E vamos ver aí galera, se tiver certo ó, pra você, ver, desde 2022 eu já tava fazendo vídeo sobre isso Aí também tivemos um vídeo, um conteúdo assim óbvio, né? O benes pode virar aliens biologicamente mecânicos, eu falei sobre todos os aliens mecânicos que o Ben tem nesse vídeo. E aí chegamos a mais uma nova fase, né? Eu considero assim, por causa que são thumbs diferentes e também. Começaram, as, as visualizações começaram a dar uma oscilada, entendeu? Mas a partir daí eu tenho a agradecer ao Lins, que é o, o editor das Thumbnails, né, que começou a fazer, que começou a me ajudar a fazer as Thumbnails, a partir daí tipo assim eu tenho agradecido porque esse vídeo aí de reprodução alienígena né é um vídeo muito querido por todos aqui do canal e, e tipo ele já começou né o trabalho aqui no canal fazendo um thumbnail de um vídeo que é o querido de muita gente entendeu então esse vídeo tem um tem uma representação aqui no canal por causa dessa questão aí também tivemos o um vídeo onde eu falei o que é que BN10 tem em comum na maioria dos animes um vídeo que flopou mas é um conteúdo interessante também tivemos um vídeo aí no estilo daquele do, do Snark Tank, só que dessa vez com o Skrtapillar, né? Um outro alien né? feito pelo Deck. Mais coisas rápidas de beleza você vê que tá oscilando, porque esse vídeo tem só 15 mil visualizações e é um vídeo de curiosidades, mesmo assim a galera não gostou muito. Ao decorrer disso, eu também postei alguns shots, tinha começado com essa de fazer shorts Inclusive, eu também tenho um, esses vídeos que estão em shots. Então no meu TikTok, se você não me segue no TikTok, veja lá, né, alguns vídeos né, de curiosidades que eu postei por lá também. mas temos aí a análise completa da animação do Ben Mil. Eu demorei, demorei, mas eu fiz a análise, eu tenho prometido. Eu fiz o react em 2021 e agora, em 11 de agosto de 2022, eu fiz a análise aí dessa animação completa, que tá muito legal, galera. Vejam a análise e também vejam o meu react e vejam a animação em si, porque... Essa animação do Ben 10 é uma das melhores que fizeram em todos os tempos. Aí também tivemos um vídeo falando qual é o pior alienígena de Ben 10, qual será, veja nesse vídeo, temos um vídeo engraçado, tipo a também tá engraçado, tipo, o gosma tem cérebro e você não explica essa questão do gosma, né, tivemos né, alguns vídeos interessantes falando sobre o gosma esse ano, né galera. Aí mais um vídeo aí falando tudo sobre o bem negativo, né? Que vocês gostam dos bens alternativos, temos mais um aí. Como um foi o pior cenário possível do Gravataque Supremo, né? Até agora foi o último, o pior cenário possível que eu postei. Eu vou postar mais um esses dias, galera. Esperem aí que eu vou postar pra encerrar a série, como eu falei, como eu falei agora pouco. Também tivemos um vídeo falando sobre a roupa do Diabrete, né? Essa roupa de aviador que ele tem, a explicação. Esse vídeo pegou pouca view, eu não esperava isso, porque muita gente tem dúvidas sobre isso, acreditei que, que chamaria a atenção, mas tudo bem. Aí também tivemos um vídeo que foi uma um, um edit que eu fiz, né, que o dia que o Ben 10, ele deu as caras em um filme, um filme dos Vingadores, na verdade eu coloquei na versão BR, né, mas a animação não foi o que eu fiz, não. Mais um vídeo aí do Cromático, né, temos aí quem é o mais forte, o diamante e o Cromático, eu falei pra vocês que esse ano teve muito vídeo falando do Cromático, e ainda vai ter mais um muito interessante sobre o diamante Cromático, tudo sobre a Gwen 10, vocês gostam de bens alternativos? Tá aí. Eu sei que a Gwen não é um bem alternativo, é uma Gwen alternativa, mas vocês entenderam. Curiosas rápidas de Ben 10, né? Pra, pra variar. Aí, o vídeo de fusão aqui, ó. A partir daí que você já vê que o canal não tá tão bom quanto antes, porque esse vídeo só tá com 12 mil visualizações em vídeo de fusão, tipo, fusão é um vídeo que sempre dá bom aqui no canal. Aí também tivemos aí. Todas as vezes que o Ben apareceu no Brasil. Inclusive esse vídeo. A Quanto Curiosas foi editado pelo Sabedoria. Porque eu estava sem poder editar meus vídeos. E ele fez esse para mim. Olha que legal. Aí também temos um vídeo aí. Muito interessante. Só que infelizmente é porque... Na época não estava dando tão, tão bem o meu canal, né só deu 12 mil visualizações Que foi como surgem as roupas dos aliens de Ben 10 né? Eu fiz esse vídeo no canal, muito interessante mesmo Tivemos aí o começo de uma série que muita gente gosta, né? Essa, essa, esse tipo de série muita gente gosta no meu canal Que é, comparando o design dos aliens de Ben 10 de Omni Onisides, que é uma nova fan comic né, inclusive vai ter muito conteúdo, muito mais conteúdo dessa fanfic né, de Onisides aqui no canal, que ele é de um parceiro, o Ziro, né, que o Ziro sempre ajuda nas fanas do canal, então vamos ajudar ele, né, divulgando o trabalho dele, a, a história dele de Ben 10. Aí, logo em seguida, tivemos outro vídeo da fanfic dele, né, do, do Onisides, que é as de que mereciam uma forma suprema, só que os supremos dele, né, os supremos do Zero. temos um milk React aí, né, dos últimos Omni Raps aí, que foi do NRG. Aí, mais uma vez, eu fiz uma análise, né, do, do vídeo do Peter, né, do ENERG. No caso, ele fez aí os 7 as de venceria, que venceriam, que derrotariam o Goku, que é um vídeo que eu fiz também, viu, galera? Ele fez, mas eu já tinha feito antes Aí também tivemos tudo sobre o slapback Temos aí, mais uma vez, comparando os designs dos aliens de, de OmniHero com os de sites Temos um vídeo muito bom esse vídeo deu oh, nota 10 aliens do Kevin em Ben 10 Reboot são fusões de mutantes é, Esse vídeo aí eu explico isso porque muita gente tem dúvida E eu vi, né, eu prestei atenção nesse vídeo aqui, que muita gente gosta né? muito... Outro conteúdo que tá bom assim em Ben 10 é falar sobre o Kevin e os aliens dele. Por algum motivo, vocês têm um carinho muito grande do Kevin do Reboot, os aliens dele, eu já percebi isso aí, viu? Bom, o que, é que eu tinha falado antes, né, galera? Ah, esse ano é o ano que eu fiz muitos remakes de vídeos antigos, tá? E mais um, ó. Todos os aliens que copiaram outros aliens em Benés. Esse vídeo tem muito bom. Assim como no passado eu tinha dado também, naquele né, vídeo que eu fiz no passado falando dos aliens cópia, esse vídeo aqui o remake que também deu muito certo, então obrigado, viu galera, vocês que apoiaram, que gostaram desse vídeo E será que teve podcast? Teve sim, esse ano teve podcast que foi falando sobre o melhor remake de Ben 10 né? E vai ter mais conteúdo sobre isso no canal, em 2023, beleza galera, que vai ter, vai ter mais coisas, né? vai ter novidades sobre esse projeto né, do Ben 10 Remake e, mas isso aqui foi um podcast todo falando só sobre isso. Foi muito legal, Eu gostei demais. Desse dia de fazer esse, esse podcast falando sobre o Homem um Remake. Também tivemos aí Top 10 Personagens Esquecidos de Ben 10. Como funciona a reprodução alienígena em Ben 10 Parte 2. Vocês gostaram da parte 1, por que não fazer uma parte 2? Aí, também tivemos uma análise completa da abertura de Ben 10 Primacia Alienígena. A partir daqui, as visualizações do meu canal já começaram a dar uma melhorada, viu, galera? Eu agradeço a vocês por, por isso. Já tá começando a pegar uma média ali, bem legal. Tivemos aí, os artes de BNDES do são melhores do que o do artístico profissional, né? Mais um vídeo comparando isso, dessa vez comparando com os do puro. E aqui, olha lento, né, galera que tem gente que acha uma coisa, né? tem gente que acha outra, enfim. Aí também tivemos um vídeo onde eu expliquei porque. que é que... A frequência do meu canal estava menor, né? E vamos reverter essa situação, né, galera? Por causa que eu não vou, dar, eu não vou querer mais dar espaço para essas coisas, né? Que eu expliquei no vídeo aí, a questão da ansiedade, da depressão. Enfim, galera, não precisa se preocupar, que se Deus quiser, esse ano eu vou melhorar, beleza? Eu já tô me cuidando, entendeu? E Deus quiser, esse ano a ansiedade não vai me atrapalhar de fazer meus vídeos aqui no canal, beleza? Vai reverter essa situação aí. Aí também tivemos um milk react ainda do Strange Raps. Eu falei, esse ano foi. Esse ano de foi o ano do canal do Strange Raps de eu fazer. Os, os react dele, também tivemos aí um vídeo falando sobre todas as subespécies, o vídeo deu muito bom Aí tivemos aí o um vídeo que o Beness apareceu em outros desenhos, né Finalmente eu fiz esse vídeo, né, eu queria fazer muito ele 2022 foi o ano dele Curiosidade que você não sabia é sobre o Beness Reboot, né Não é curiosidades rápidas, mas tem que ter, né, curiosidades aqui no meu canal, não pode faltar Aí temos aí o um vídeo que eu falei pra vocês, né, que eu tinha feito aí, que foi o do diamante cromatizado, né o último vídeo aí que eu falei em relação a esse tema né, de diamante de cromático e esse vídeo deu muito bom por causa que é uma informação assim que eu não tinha falado ainda né, no canal Tipo qual é o melhor diamante E nesse vídeo finalmente respondemos aí Mas você pensa que acabou galera Com certeza 2023 vai ter mais vídeo do Cromato que do diamante galera, <risos> não acabou não Temos top 10 áreas Normais que são superiores Às áreas do Omnitrix Esse tema vocês gostaram muito viu, galera Eu percebi que vocês gostaram muito Desse tema em si e, e vamos Explorando esse tema mais e mais galera Pode ser que tenha uma parte 3, não sei se será Aí também tivemos aí os top 10 áreas com poderes mais criativos Outro remake aí sim, teve um vídeo desse no passado Lá em 2017, se eu não me engano Foi em 2018, mas fizemos o remake dele aí tudo sobre o Bash Morph. Aí temos um vídeo onde eu falo sobre para onde vão as coisas que o Ben guarda no bolso quando ele virar alienígena. Um conteúdo muito interessante que nunca tinha trazido no canal. Inclusive, eu vou fazer uma parte 2, galera, dando spoiler aqui, por causa que muita gente teve dúvida naquela parte do RAT. Aí ah, o RAT, de onde foi que ele tirou o celular do bolso naquele episódio lá? O episódio Enganamos, né? Eu vou explicar isso num um vídeo futuramente, galera. Também tivemos aí uns alienígenas, né? o, o último uns alienígenas de 2022, que foi de uma cinzenta. Esse aí também flopou, né? 9 mil visualizações porque a galera não hype muito uma cinzenta. Mas eu percebi, galera, que vocês só assistam uns alienígenas, se colocar uns áreas que vocês se interessa muito, Por isso, pois pronto, 2023 vai ter um alienígena de um monte de alien que vocês acham interessante bota aí nos comentários, qual um dos alienígenas que você quer ver que eu trago aqui no canal qual que você acha mais interessante, assim, a história, a lore do planeta, da espécie, eu trago aqui pra vocês aí também tivemos erros que os fãs de BDS Comédia sobre a Soma Suprema, mais um vídeo sobre aquele lá né, dos top Top 10 erros de Ben 10, fizemos mais uma vez aí isso aqui com Supremos, mas dá para fazer mais, viu, galera, não é só esse não, Uf, tem tanto ainda. para vocês verem como deu bom aquele vídeo lá né, dos ares que são superiores ao Dominitrix, fizemos, a... fizemos aí a parte 2, também tá muito bom esse vídeo aqui. vamos aí já na reta final de 2022, né, com os vídeos de... do mês de dezembro, aí tivemos aí o Milk React do rap do portador Dominitrix, que foi um dos poucos aí né? que deu bom, que né, quando é esses rap assim, do Iron March, sempre dá bom no meu canal. E a análise dele também deu muito bom, eu vi que teve gente nos comentários que me falou isso e se, se, se, aquilo, por causa do dato também, né? mas galera, galera, sei que vocês ainda não estão ligados no meu estilo. Eu coloco, essa, eu coloco essas coisas na também né? Porque é meu jeito, né, galera É meu jeito, é meu jeito de chamar a atenção para vocês mas, mas na análise em si eu tô fazendo o quê? Analisando, né Analisando, não tô acabando Não tô menosprezando o Iron Machine, Porque o Iron Machine faz uns rap muito massa, viu, galera Mas... É uma análise e temos aí também os usagens do Onetrix de b que são muito superiores aos membros da espécie Que é o contrário do outro tema lá e também eu dou bom, né? Esse, esse tema aí vocês gostaram também E o último vídeo aí de 2022, que foi no dia 23 de dezembro de 2022 Era para ter mais, mas acabou que acabou nesse vídeo aí Que é com esses usagens de B10 Fez por fãs baseados em Minecraft. Né? Os ares aí também é um conteúdo do Zero, né? Isso aqui também é do, do Zeroverse, vamos dizer assim, né? do Omnisize, porque esses ares aí foram feitos por ele. E terminamos aí, né? Tipo, deu, deu bom também, né? Deu uma média muito boa de visualizações. Eu agradeço a você que me ajudou a conseguir essa média novamente né? de visualizações. Porque eu terminei 2022 realmente com meus vídeos com uma média muito boa de views E é isso galera, eu peço perdão a vocês por eu ter tido essa pouca frequência Principalmente no final do ano aí né, pelas questões que eu expliquei lá da ansiedade da depressão Mas esse ano eu vou reverter tudo isso galera e vai ter um monte, um monte, um monte de vídeo para vocês de Ben 10. E vocês viram aí, né? Eu fiz aquele vídeo lá sobre o conteúdo de Ben 10 está acabando 22 de abril de 2022. Hoje que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá no dia 4 de janeiro de 2023. E até o último vídeo que eu postei no ano 2022, que foi dia 23 de dezembro, eu tive conteúdo de Ben 10. E esse ano 2023 vai ter conteúdo de Ben 10 com certeza. Então eu já provei para vocês com todas as minhas forças. Com tudo que Ben 10 não tá acabando E se Deus quiser vai ter mais coisa de Ben 10 aí Aí esse ano né, tem os rumores do filme Tipo, mesmo se não tivesse Ben 10 é infinito galera Eu vou mostrar para vocês mais uma vez 2023 vai ser mais, mais um ano aqui Que a gente vai conseguir mais conquistas Rumo aos 200 mil inscritos. E é isso, galera. Esse foi o Espero que vocês tenham gostado aí dessa super retrospectiva de 2022. Espero que vocês continuem me acompanhando esse ano 2022. Que eu vou voltar com tudo. Né? Esperar aí próximos vídeos muito massa aqui no canal. E é isso. Deixa aquele like. Se inscreva no canal, se você Seja membro. Ative o sininho. Falou. E tchau.